Oi, tudo bem? Sou o Celso Dias e no vídeo de hoje eu quero falar um pouco com você sobre os maiores desafios que eu já vivi como propagandista. Essa é uma pergunta muito recorrente, as pessoas que nos seguem têm essa curiosidade, acredito que é para se preparar melhor para esses desafios, né, para se antecipar e eu acho isso muito positivo e hoje o que eu vou falar é de uma forma 100% transparente você eu vou ser brutalmente honesto como eu gosto de ser e eu tenho certeza que isso vai te ajudar sou Celso Dias e você está no canal Vida de Propagandista. Vai ser muito legal, eu gosto de fazer esses vídeos né, que a gente responde aos anseios de quem nos segue, né, trazendo informação relevante, sempre pautada na verdade, na transparência. E eu tenho certeza que o vídeo de hoje vai te dar muitos insights aí sobre talvez coisas que ninguém tenha compartilhado com você dos desafios de ser propagandista. Talvez você saiba que realmente é desafiador e que, como a gente acredita, né, todo profissional, qualquer profissional, pode ser um propagandista de excelência, desde que se prepare da forma certa. E como que eu me preparo? É estando aqui nesse canal. Você já é inscrito. Conteúdos de qualidade, 100% gratuito, disponibilizados toda semana para você por que que você não está inscrito ainda? Por que que você não faz parte dessa comunidade de quase 7 mil inscritos? Nós somos hoje o maior canal do país sobre profissão. Tá? Então se inscreva, acione o sininho e vambora para mais um conteúdo exclusivo. Eu anotei aqui algumas coisas né? e como eu prometi, eu vou ser 100% transparente com você. Parei um pouquinho para pensar, anotei ali né? as coisas que eu vivi que foram mais difíceis e, e é isso é o que saiu eu vou compartilhar com você agora eu espero que você entenda o que eu quero a mensagem o recado que eu quero passar aqui para você tá bom bom a primeira situação muito difícil que eu vivenciei na indústria farmacêutica na minha opinião foram na verdade dois fatos né de duas pessoas distintas foram perdas de filhos né médicas que a gente visitava e que infelizmente perderam seus filhos isso é, é muito difícil né todo mundo sabe disso eu sou pai eu não consigo imaginar a dor de passar por isso né foi bem complexo e em um caso específico aqui eu não vou entrar em detalhes né porque não é o objetivo do vídeo mas em um caso específico é que que aconteceu essa médica era muito minha amiga é minha amiga até hoje é a maior prescritora da cidade é uma referência na região e quando eu fiquei sabendo disso eu alterei a minha o meu roteiro para antecipar a visita ir lá visitar a cidade e, e, e ir lá dar um abraço nela era tudo que eu queria fazer e no dia de visitar ela eu tomei uma decisão não digo que é certo ou errado é o que eu quis fazer faria novamente que é eu deixei a pasta no carro e fui só só ver ela né só dar um abraço nela e tudo mais e na hora de falar com ela foi exatamente isso que eu falei, falei olha doutora eu só tô aqui para dizer que eu tô do seu lado né? nesse momento não tem o que fazer então só queria te dar um abraço e a gente se abraçou e choramos muito né? mas o que mais me marcou nesse dia foi a resposta dela ela falou assim olha Celso aí beleza enxugamos as lágrimas né passamos aquele momento ali ela falou olha Celso obrigado mas eu não vou aceitar vai lá no seu carro agora busca a sua pasta e vem fazer o seu trabalho porque eu preciso do seu trabalho quem é propagandista sabe o valor disso de um médico que considera a importância da visita médica da propaganda médica né mesmo numa situação tão difícil né então assim o profissionalismo dessa dessa médica me assombra até hoje é um exemplo para mim né? e com certeza para outros profissionais da área também então eu guardo essa essa lembrança com muito carinho é uma situação muito difícil que a gente passou juntos aí. É bom, essa é uma das, das situações. Um outro ponto bem complexo que eu passei, inclusive eu até cito ele no no meu livro, o jeito bem de ser propagandista, foi uma situação em que o médico gritou comigo na porta do consultório. Foi bem difícil. Eu não estava preparado para aquilo. Foi uma confusão, enfim. Ele entendeu um processo errado. Também não vou entrar em detalhes aqui. Mas o consultório, a clínica estava cheia e eu fiquei bem constrangido. Né? Comenta se você é propagandista já passou por algo parecido, bem difícil né? você ter aquela sensação de: meu Deus, eu não acredito que eu estou vivendo isso e tal, e lógico sair, pedir desculpas, sair logo daquela situação ali. E, e foi difícil passar por isso assim. Era o início do dia ainda, eu tinha muita coisa para fazer, tinha muitas visitas para realizar. E eu precisava de estrutura emocional, então levei aquele tempo para me recuperar. Pra... Aí eu vivenciei a necessidade da resiliência na prática. Eu sempre digo que as adversidades sempre entregam presentes para nós. Então hoje eu procuro preparar muitos meus alunos para situações muito adversas. Sabe, muitos deles falam, nossa Celso, é, foi, foi muito mais fácil do que eu imaginei. E eu escutei recentemente uma frase, inclusive foi do Jerônimo Témio, uma pessoa que eu sigo e recomendo que você siga também, né? E ele diz o seguinte: olha, treino difícil, prática fácil. É, eu sou a favor disso. Que seja difícil, mais difícil para treinar do que para executar. Então, treina. Então, assim, eu, eu procuro passar isso para os meus alunos, que são as situações mais adversas, possibilidades mais insanas que você pode passar, para estar tá preparado para elas. E para não perder o que é mais importante. Então, as pessoas têm o direito, elas vivem dias difíceis né então se você fica no certo ou errado de repente você perde o mais importante então ah, eu vou parar de visitar esse médico por causa disso né eu vou enfim seguir a minha vida aqui ele vai perder porque ele vai perder a oportunidade de oferecer o melhor tratamento para o paciente dele o paciente dele vai perder e obviamente você também vai perder todo mundo sai perdendo nessa história de estar tá certo então ter a habilidade de exercer a empatia, a tolerância, a auto empatia também, o auto respeito e falar, tudo bem cara, mas eu preciso de um tempo para me reconstituir. Isso ajuda demais e isso é o que eu chamo de inteligência emocional na prática. Um outro ponto que eu considero que foi bem desafiador para mim, e eu não vou entrar em detalhes é, sobre isso porque eu falo com detalhes em um outro vídeo que eu vou deixar o card aqui para você, se você tiver interesse de ver, foi o processo de adaptação no início ali, é, principalmente relacionado ao roteiro. Esse foi o meu problema. Talvez você não vai ter o mesmo problema que eu. Por exemplo, propaganda médica para mim não era problema. Eu fluía naturalmente, é uma habilidade minha que eu sempre desenvolvi, comunicação para mim nunca foi um problema. Agora, a organização do roteiro foi um desafio e eu conto sobre isso em detalhes no vídeo aqui no card. Agora, isso também me entregou Algo muito bom, um presente muito bom, porque como a minha linha era muito desafiadora, eu tinha que visitar uma média de 20 médicos por dia, quem é propagandista sabe que é um tremendo desafio fazer isso, eu tive que desenvolver minhas próprias táticas né, para conseguir ser efetivo e conseguir entregar esse número de forma 100% íntegra. Isso gerou também um outro conteúdo que eu vou deixar aqui o um card que vários propagandistas me agradecem por eu compartilhar isso aí, essas dicas, esses insights de como ter mais efetividade na sua visitação médica. Bom, e o último desafio, mas não menos importante, foi quando eu tomei a decisão de tocar esse projeto que eu toco já quase aí, há mais de seis anos na verdade. Né, e você só está assistindo esse vídeo porque eu tomei essa decisão só que quando eu tive que tomar essa decisão não foi nada fácil foi um grande salto de fé porque eu estava performando muito bem estava crescendo já era identificado como um talento na minha equipe já havia promessas de promoção para gestão e tudo mais mas eu entendi que meu propósito era formar pessoas para serem propagandistas né? E olha, não me arrependo, eu falo sobre isso em um outro vídeo também, do detalhes, né? o vídeo se chama Por que eu desisti de ser propagandista, mas eu te digo a verdade é que eu nunca deixei de ser propagandista, só que eu mudei de lado do balcão, né? eu passei a ofertar mão de obra qualificada para a indústria farmacêutica e graças a Deus é, foi por causa disso que várias vidas se transformaram e alcançaram o sucesso nessa área. Então, sou muito grato, por ter tomado essa decisão que na época foi tão difícil também. E você, que é propagandista, quais foram os seus desafios? Comenta aqui abaixo, vamos participar, vamos interagir. Eu gosto muito né, de interagir com vocês que já são da área. Acredito que isso agrega para todo mundo. E também, se você é neófito, se você deseja ser propagandista, comenta comigo, deixa eu saber se esse conteúdo te ajudou, se agregou e se ajudou, compartilhe também. Faça o bem, você sempre vai ganhar. Toda vez que você escolher fazer o bem para outra pessoa. Para finalizar, se você deseja alcançar excelência na propaganda médica, para mim a melhor forma de começar é baixando o nosso e-book gratuito, o e-book mais baixado do país, o guia definitivo de como ser propagandista. São milhares de pessoas que nos agradecem, porque esse conteúdo tem feito a diferença na vida deles. Propagandistas que têm melhorado a sua performance e também profissionais que tenham alcançado a tão sonhada contratação. Então não perca essa oportunidade. Vou deixar o link aqui embaixo na descrição desse vídeo e eu aguardo você no próximo vídeo. Sucesso para você!